Ora, bom dia a todos e a todas, estamos então a iniciar mais um seminário, desta vez dedicado ao ensino eh, profissional em Portugal. Eh, o momento presente e aquilo que podem ser os caminhos futuros eh, são então o tema desta conversa. Eh, esta conversa conta eh, com a presença de Eduardo Couto, de Alexandre Mano e de eh, Fátima Antunes. Eh, nós eh, temos em Portugal eh, 30 anos de ensino profissional, eh, em duas modalidades, por assim dizer, as escolas profissionais e depois o ensino profissional em escolas secundárias e é um pouco sobre esta uh, realidade que nós vamos agora refletir, sendo que o, o ensino profissional uh, é das medidas de política educativa uh, mais uh, persistentes uh, e também uh, inalteráveis no sistema educativo português e era uh, interessante, por isso é que nós estamos aqui nas Jornadas de Educação a discutir este tema. Uh, para quem está neste, nas Jornadas de Educação pela primeira vez, as uh, Jornadas uh, já foram criadas em uh, março de uh, 2020, eh, permitiu, em primeiro lugar, aos professores do Aderentes do bloco esquerda Esquerda discutir questões sobre a educação e sobre a escola pública eh, entre si, eh, depois, a partir de maio, abrimos eh, ao público, aos aderentes em geral e ao público também em geral, e o movimento, enfim, tem vindo a... Eh, eh, criar alguma dinâmica de reflexão e debate, no sentido de contribuir para que o Bloco de Esquerda possa ter a proposta sobre a escola pública e sobre a educação. Não vou adiantar mais, dou as boas-vindas a todas as pessoas que já estão aqui presentes, fazendo então uma pequena apresentação de cada um dos oradores. E um, o Eduardo uh, foi aluno da Escola uh, Coelho e Castro em Fiães, uh, concluiu o ensino secundário na Escola Secundária Santa Maria da Feira, precisamente o curso profissional uh, de técnico comercial, foi elemento do Conselho Geral do Agrupamento. Neste momento é, licencio, é estudante da Licenciatura em Educação Social na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, onde desempenha também funções como vogal no Departamento de Ação Social da, da Associação de Estudantes e é ainda membro do Conselho Pedagógico da Faculdade. Uh, o Eduardo, uh, enquanto estudante do ensino secundário, foi eleito por três vezes para a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens pelo Círculo Eleitoral da Aveiro, uh, com temas relacionados com as alterações climáticas, a doença do Namoro, a, República, a Constituição da República Portuguesa. Uh, é, uh, portanto, membro da Comissão Coordenadora da Distrital de Aveiro um, e é Conselheiro Municipal da Juventude em Santa Maria da Feira. Foi fundador da Marcha LGBT e Quem Mais Aveiro e da Associação ATEP, da Defesa da Escola Pública e do Coletivo Quarentena Académica. É também eleito pelo Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Fiennes. Alexandre Mano é licenciado em Engenharia Informática pelo ISEP e tem um mestrado em Informática pela Universidade do Minho é professor desde 1995 e eh, coordenou o lançamento dos cursos profissionais na Escola Sá de Miranda, em Braga, em eh, 1900, desde eh, do, 2007, lecionando diversas disciplinas dos cursos técnicos de gestão e programação dos sistemas informáticos e técnico de multimédia desde então. É igualmente eh, formador de professores, também desempenha cargos eh, de... de, de de direção do Bloco esquerda na Conselhia de Braga, de responsabilidade. Fátima Antunes, a professora Fátima Antunes é professora associada à congregação do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Sociais da Educação e investigadora do Centro de Investigação em Educação, do Instituto de Educação da Universidade do Minho é responsável pelo projeto eh, Loc Locais Educadores, Práticas, Vozes e Percursos de Educação Inclusiva, entre 2016 e 2019, eh, financiado pela eh, FCT. Eh, os seus principais estudos abrangem temas como educação profissional, educação, eh, democracia, desigualdade e diferenças, práticas socioeducativas e diversidade, políticas educativas, globalização e União Europeia tem lecionado, entre outras, as unidades curriculares, eh, políticas de educação e formação ao longo da vida, sociologia da educação e da formação, coordenação educativa e direção de turma, políticas educativas, globalização e União Europeia. Das suas publicações eh, destacam-se, eh, de 2020, democratização, educação profissional e ensino secundário em Portugal, 2005 e 2018, Mudanças recentes e sentidos incertos, eh, publicada eh, no Brasil. Em 2019, Remarque contra as desigualdades em educação, eh, publicada pela editora Humus. Eh, e também em 2019, Formar uma elite ou educar um povo. 40 anos do ensino secundário em democracia na revista Sociologia, Problemas e Práticas. E outra, uma última publicação, especificamente sobre este assunto, Políticas Educativas Nacionais de globalização Novas Instituições e Processos Educativos, o subsistema das escolas profissionais em Portugal, editado pela Universidade do Minho. Isto são apenas alguns títulos da professora Fátima Tunes da temática relacionada com o ensino profissional e as políticas educativas. Muito obrigada aos três, desde já, e dou então a palavra ao Eduardo Couto. Olá, bom dia. Antes de mais agradecer o convite por parte da jornada da educação, é sempre bom que em espaços como este em espaços à esquerda se consiga debater as mais diversas questões associadas à escola pública e uma delas como o ensino profissional, que acho que é tão central na vida das pessoas, ainda mais sentido faz. Um, dizer numa, numa perspectiva inicial que eu creio que o ensino profissional, da forma como está construído os dias de hoje, acaba por se afastar daquela que é a ideia da emancipação do aluno uh, como membro de uma, de uma comunidade escolar. E digo isto partindo do princípio que o debate que se cria a nível local em, em cada escola e também do ponto de vista global, a nível do país, é de que quem vai para o ensino profissional tem uma perspectiva mais de trabalho e, e laboral do que quem vai para um curso que não seja do ensino profissional ou de quem vai até mesmo para o próprio ensino artístico. Parte-se então do princípio que quem segue uma formação no ensino profissional mal acaba essa mesma formação, está apta para ir para o um mercado de trabalho e portanto a escola e o ensino secundário deixa de ter a sua função de, de, de formação de cidadania e de, e, de, e de pessoas que vivam, num, que vivam num coletivo e numa comunidade, e passa a ter apenas uma função quase de uma fábrica de produção de, de, de técnicos de determinadas áreas, com o seu único intuito uh, é ser um uh, mercado de trabalho um dia mais tarde. E isto abre um debate enorme sobre a forma como nós devemos olhar para o ensino profissional nos dias de hoje, e como os sucessivos governos têm, têm dado meios para que esta ideia de quem vai para o ensino profissional não deve continuar a prosseguir estudos uh, e esta ideia de que o aluno do ensino profissional é quase que uma mercadoria que é produzida pela própria escola pública, com fundos públicos e aí é sobre essas ideias que eu queria um pouco falar enquanto estudante, enquanto antigo estudante do ensino profissional e também enquanto ativista da área uh, que, que lidou com, com muitas queixas que, foram, que recebemos quer por parte da, da quarentena académica, quer por parte da, da antiga ATEP, por parte do estudante e por parte dos próprios professores. Eu creio que uma das primeiras questões que deve ser levantada, deste ponto de vista, prende-se com o facto de que o acesso ao ensino profissional feito no nono ano, principalmente em escolas onde existem cursos ditos regulares e cursos profissionais, é um tanto condicionado pelas notas que o aluno acaba por ter no nono ano da experiência que eu tive e da experiência que nós recebemos enquanto relatos de diversos coletivos, é que chega-se ao nono ano e o psicólogo escolar acaba por ter uma conversa com determinados estudantes com notas inferiores em comparação à média da própria turma e aconselha que esse estudante sigam uma via de ensino profissional numa perspectiva de facilitismo partindo do princípio que há um, uma alegada forma de concluir o ensino secundário de uma forma mais simples, uh, seguindo o ensino profissional. E isso não dá credibilidade à forma como o ensino profissional uh, é feito em, em Portugal, e não dá credibilidade à própria instituição escola pública, porque partes do princípio que há alunos de primeira numa escola e partes também do princípio por haver alunos de primeira, haverão certamente também alunos de segunda. O que cria um conjunto de desigualdades dentro da própria comunidade escolar. A título de exemplo, um, neste momento, há escolas que preparam determinados professores para serem apenas alunos do ensino profissional e outros professores para serem apenas alunos uh, do, do regular, com uma única perspectiva de que há docentes mais próprios e mais adaptados para dar formação a estudantes que vão ter exames nacionais e os outros docentes que provavelmente terão mais anos de serviço ou terão um desgaste profissional superior que os leva a ter um cansaço acrescido do ponto de vista de carga letiva, ficam responsáveis por aqueles que são os cursos profissionais, o que cria uma desigualdade, que é do ponto de vista da, daquilo que eu ensino dava aos próprios alunos, e cria uma desigualdade completamente desumana dentro da própria comunidade docente de cada escola. E isto depois também, ainda, ainda visto esta questão em relação à discriminação, tratamento entre os alunos do regulário e os alunos do profissional, em duas áreas do ativismo que eu acho que são determinantes nos dias de hoje e que são determinantes também para a democracia. A primeira está, está presa àquela que é a questão da greve climática estudantil. O ensino profissional, como está construído em Portugal, não permite que os estudantes dele consigam fazer, por exemplo, greve uma, uma, a greve contra as alterações climáticas a greve climática estudantil, porque parte do princípio que um aluno que faltar um determinado número de aulas, mesmo que escasse em algumas cadeiras, em algumas unidades curriculares, prende-se apenas com uma, duas, duas aulas, já, já leva à reprovação do aluno, essa mesma ou que depois o obriga a ir a exame, essas mesmas faltas não são justificadas. E, portanto, cria um conjunto de desigualdades em relação aos alunos que podem ou não, por exemplo, fazer greve climática, O mesmo em relação às candidaturas para a associação de estudantes. O que se vê por determinadas escolas, e nós recebemos bastantes queixas, principalmente de estudantes da área uh, de Lisboa, é que não conseguem ter uma participação democrática naquela que é a candidatura à associação de estudantes. E não conseguem por dois fatores. O primeiro é porque partem do princípio que não podem fazer campanha eleitoral durante os dois, três dias de campanha, que por norma cada escola tem para cá esse processo. Porque ao fazer essa campanha eleitoral estão a faltar às aulas e muitos diretores de curso acabam por não justificar essas mesmas faltas e os alunos reprovam às unidades curriculares. E a segunda é que dentro da própria comunidade escolar cria-se a ideia de que o aluno do ensino profissional não tem o direito, nem tem o estatuto de poder ser representante da própria escola e, e da própria comunidade escolar. E isto também depende da forma como a escola cria uma segregação ou não dentro, dentro do, do, dos próprios alunos. Há escolas que têm uma prática de, de, de, que dão a devida dignidade ao ensino profissional e até têm uma formação contínua com esses próprios docentes e acabam de tirar aquela que é a discriminação dentro da própria comunidade escolar, da ideia que há pouco mencionei dos alunos de primeira e dos alunos de segunda, mas as escolas que não, não têm essa perspectiva de que os alunos têm pleno direito e têm o mesmo acesso às mesmas oportunidades de representação dentro da própria comunidade escolar. E peço desculpa por estar a falar neste momento apenas das escolas que têm estas duas vertentes do ensino científico-humanístico e do ensino e do ensino profissional, mas é o contexto que eu melhor conheço e foi nesse contexto que eu, que eu tirei o, o, o meu curso profissional. Creio que os dois colegas oradores que falarão a seguir terão um conhecimento mais vasto sobre as escolas que alhecionam apenas ensino profissional. Dizer ainda que esta ideia de que só faz sentido concluir um curso com um estágio não remunerado, também creio que não é uma ideia de emancipação daquele que é, que é o próprio aluno. E um exemplo muito concreto disso foi a situação pandémica que nós atravessamos Eu estava a concluir o meu 12º ano quando a pandemia começou, um, e o meu receio, e o receio de toda a comunidade escolar, é como é que nós vamos ingressar no ensino superior. Porque foram saindo por parte do Ministério da Educação várias indicações sobre como é que seriam os exames, sobre que exames é que deveriam ser feitos, sobre como é que seria o concurso para estes estudantes ingressarem no ensino superior, na maior das tranquilidades, tendo em conta a situação pandémica que, que vivíamos, mas as indicações do ensino profissional seriam muito tarde. As próprias escolas não sabiam responder a esta mesma, a esta mesma questão a título de exemplo, a secundária de Santa Maria da Feira, não lecionou as últimas aulas de português. Nós tivemos exames de português para poder ingressar no ensino superior, mas parte das, dos conhecimentos que nós deveríamos adquirir no último período de aulas não foi dado e não houve reposição, nem houve aulas online para, para muitos alunos do ensino profissional, pelas queixas que nós recebemos por parte da quarentena académica. Esta situação de que havia estudantes com matéria para lecionar, era uma realidade um pouco por todo o país, e muitas escolas o que encontraram foram formas de colocar estes estudantes do ensino profissional a terem aulas online em cursos de, de, do ensino uh, científico ou humanístico, ou seja, pegaram, perguntaram aos alunos do ensino profissional quem é que queria ingressar no ensino superior e distribuíram pelas diversas turmas de outros cursos, o que não faz qualquer tipo de sentido porque não acompanha aqueles que eram os conhecimentos coletivos da própria turma, nem, aí acaba com a célula turma que tinha sido criada ao longo daqueles três anos e o Ministro da Educação chegou a mentir uh, descaradamente em relação a esta mesma questão, porque no momento em que se pedia aos, a, aos profissionais que pudessem estar em regime de teletrabalho uh, para o fazerem, porque o vírus ainda era desconhecido Dizia-se aos alunos do ensino profissional que só teriam o seu, a, a sua qualificação e o certificado de ensino secundário concluído no momento em que acabassem o estágio. Ou seja, as escolas estavam a obrigar os alunos a irem estagiar, muitos deles para o Pindouce, muitos deles para o continente e alguns deles para estas grandes empresas sem cursos que estivessem elas associados, sem cursos que estivessem associados às vendas, sem cursos que estivessem associados ao comércio, foram trabalhar para grandes multinacionais, quando partes dessas multinacionais estavam a colocar trabalhadores em regime de teletrabalho, a colocar lá estagiários não remunerados. E creio que isto não faz qualquer tipo de sentido, que principalmente cursos financiados com dinheiro público, sejam uma fonte de mais-valia para algumas empresas hum, nas diversas comunidades que se rodeiam às, às próprias escolas. Um, e isto estou quase a terminar creio que ainda tenho alguns minutos Alexandra, um poderá-me minuto. poderá dizer <risos> obrigado um, eu creio que a ideia do ensino profissional um, acaba por estar a perpetuar um, uma ideia de continuidade de, em relação à pobreza é mais que conhecido que os alunos com melhores, com, com melhores condições nas escolas têm tenham quase que necessariamente, ou, ou na maioria dos casos, um melhor contexto escolar e familiar associado a um conjunto de fatores, um deles o, o rendimento. E a partir do princípio que o aluno que vai para o ensino profissional vai continuar a não ter um ensino superior a a, a, a, associado à sua própria formação, estamos a perpetuar a ideia de que o, o filho do operário continuará a ser operário Indeterminadamente, independentemente daquela que é a sua opção de seguir ou não os próprios estudos, pela forma como o ensino está criado e regulamentado. E termino. Muito obrigada, Eduardo. Dou agora, então, a palavra ao uh, Alexandre Mano. Alexandre, deixa-me só, então, confirmado, não consigo mesmo partilhar aqui o Acrepa, não? Não vou conseguir. Não, espera aí. Não há grande prejuízo. eu tenho aqui uns gráficos para mostrar no fim, mas se não conseguir também depois uh, falo. E os colegas que quiserem ver, então os gráficos também não são meus, são de, são de, de documentos oficiais. Os colegas que quiserem ver depois mandam-me um mail e eu disponibilizo Consegue aqui o texto. Consegue colocar no bate-papo? Não. Não, os gráficos não, não vai lá, são imagens. Okay. Tá. Então Mas para os colegas que quiserem ver o que eu vou dizer mais para o fim, manda-me um e-mail pelo, ou peçam aí no bate-papo e eu depois envio a informação que for, for mais pertinente. Portanto, eu sou o Alexandre, a Alexandre já me apresentou. Eu trabalho na Escola de de Miranda desde 2001 e dou aulas no Ensino Profissional desde que o Ensino Profissional existe na escola. Antes disso, eu já tinha tido experiências em escolas profissionais, desde aqui na, na zona do Braga e arredores. Portanto, todos os meus alunos nos últimos 15 anos, com algumas exceções, que eu tenho às vezes ensino básico, são de cursos profissionais. E até para começar vou dizer que eu não vou dizer nada de muito novo. Aliás, muito do que eu ia dizer, alguma coisa que eu ia dizer, já o Eduardo disse, porque lá está, o, a problemática do ensino profissional não é uma coisa muito escondida. Qualquer pessoa que aqui esteja e que se depruda um bocado sobre isso, que tem algum conhecimento, chega mais ou menos as mesmas conclusões. O que eu posso dizer é que esses encontros, sendo muito importantes para que nós possamos trocar ideias e experiências, também têm que resultar em alguma proposta, porque senão nós entramos um bocado naquela conversa de sala dos professores, em que toda a mal, vamos competir a ver quem é que tem as turmas piores, e no final não, não sai dali. No programa do Bloco, de há dois anos, estava uma linha sobre ensino profissional, o deste ano, deste ano 2022, é mais que uma linha, vai ter quatro ou cinco, mas é preciso mais. É preciso que nós tenhamos a proposta concreta, não só sobre o ensino profissional, mas também sobre o ensino profissional, para que essas fragilidades sejam de alguma forma ultrapassadas e não sejamos sempre aqui no, só neste diagnóstico. Bem, eu ia dividir esta intervenção, que é curta, em três partes. A primeira é uma, uma ideia mais geral que é aquilo que podemos fazer com o ensino profissional. Eu vou falar no, na segunda, dos problemas atuais, o Eduardo já falou de alguns, portanto eu vou aligerar esta parte, e depois eu tenho aqui alguns gráficos para mostrar, em princípio não vou conseguir mostrar, mas falo sobre eles, também para sustentar estas ideias nós temos que ter números, não pode ser só conversa, temos que ter alguns números para sustentar aquilo que vamos aqui falar. Bem, eu penso que não se pode fazer uma, muita proposta ou muitas e recuperações sem pensar o que é que queremos com o ensino profissional. O ensino profissional já tem, já tem muitos anos, já tem 30 anos no, em Portugal e na escola pública desde 2005 ou 2006, mais ou menos, portanto, já temos 15 anos de experiência. E nós podemos fazer muita, o que quisermos com ele. Primeiro, nós temos querendo dizer uma verdade lá para a lista, nós podemos ir por três caminhos. O primeiro caminho seria remodelar completamente o ensino profissional, ou seja, pensar se esta estrutura vale para as coisas que nós queremos, se atende aos jovens que nós queremos, se uh, atinge os objetivos que nós queremos e se não remodelá-lo. Outra ideia, também não é uma ideia que não seja suportada por, por algumas pessoas, é acabar com o ensino profissional. Também é possível. Nós pensar que o ensino profissional não está a atingir os objetivos que devia e que nós não devemos continuar com este modelo. É uma ideia. Uh, e eu chamo a atenção que muitos colegas, tanto no meu agrupamento, como penso que dentro, mesmo dentro do bloco e no geral, Nunca viram com muito bons olhos o ensino profissional nas escolas secundárias. Isto é uma realidade, sempre pensaram, o Eduardo já falou disso, que é uma realidade que, que vai manter as desigualdades que já existem do ensino básico, ou que vai até aumentar as desigualdades. E nunca viram com muito bons olhos isto, esta permanência do ensino profissional nas escolas secundárias, portanto, é possível que... Existe uma maioria que até tem que ir ao ensino profissional, lá, temos que discutir isto, temos que estar abertos a essa discussão, e também há uma, há uma outra vertente que é deixar mais ou menos as coisas como estão que seria o centro profissional da área, seria aquela que menos me interessaria, mas também é possível, porque o ensino profissional, como também disse o Eduardo, acaba por servir um propósito, ele mesmo com os problemas que tem, serve um propósito e, portanto, podemos pensar que, pronto, para mal, já chega o que está, ou se mexendo, fica pior, mas vale deixar assim. Eu lembro que, para quem está mais atento a esta realidade do ensino profissional, que as últimas alterações que foram feitas ao ensino profissional, embora sejam alterações pontuais, foram todas para pior. Eu lembro, por exemplo, do aumento das horas de FCT, o Eduardo já falou disso, que piorou. Eu lembro do estatuto do aluno, que piorou, o regime de faltas, quando foi introduzido, piorou o ensino profissional, e mais recentemente as UFCDs, eu não vou explicar, a senão depois não tem o tempo que é, também piorou. Portanto, tudo que foi introduzido no institucional. nos últimos dez anos foi para piorar. E, se calhar, então mais vale não mexer. Se é para piorar, mas vale deixar ficar. Portanto, nós temos que olhar essas três ideias, remodelar, acabar ou deixar como está, tendo com, com olhos abertos, com, com a cultura de espírito e ver o que é que nos serve melhor. Um... Então, Portanto, Eduardo de também já falou um bocadinho disto, eu, os cursos profissionais, quando foram criados, tinham duas ideias principais, pelo menos que eu me lembro. Uma ideia era realmente uh, suprir alguma falta de mão de obra especializada que existia e ainda existe em Portugal. Nós, já nos anos 80 se falava disto, nós tínhamos, tínhamos um país de doutores uh, e que faltariam pesleiros, lexicistas, carpinteiros, trolias e por aí fora. Então o, os cursos profissionais foram vistos como uma continuação das antigas escolas técnicas e que permitiriam então suprir, de alguma forma, esta falta de mão de obra. Isto teve, na, na altura, o, um eco bastante positivo. Mas também foram vistas como uma solução de continuidade de estudos para aqueles alunos que, até o nono ano, tinham tido alguma dificuldade em acompanhar o ritmo das turmas dos cursos gerais. E também isto é válido. Ninguém pode dizer que nós não temos que arranjar soluções para aqueles alunos que não têm tanta potência para outros estudos, como por exemplo tem o Eduardo, que é? até no curso geral seria safado, mas quando o curso profissional teve outro enquadramento, não. não Bem, uh, o que é que nós podemos dizer depois disto? É que, apesar dessas ideias, a princípio, terem o mesmo peso, na prática, o que sobressaiu foi o aproveitamento da segunda prioridade, ou seja, os cursos profissionais acabaram por ser, mais ou menos, desculpem a palavra, um depósito daqueles alunos que até o nono ano tinham dificuldades. Uh, o que o Eduardo diz é perfeitamente verdade. Muitas vezes, um, um aluno, quando tem problemas uh, do estudo, comportamento, seja lá o que for, é colocado num profissional, não porque aquela área lhe interessa, mas porque é a única saída que se lhe põe à frente. E mais, nós temos tido um número desproporcionado de alunos, que antes eram os alunos com necessidades educativas especiais, e agora chamam-se de educação inclusiva, nos cursos profissionais. Eu já tive turmas do profissional com 25% de alunos com necessidades educativas especiais, e já tive conhecimento de todos que, que metade dos alunos tinham necessidades educativas especiais. Olha, é óbvio que aqueles moços todos que lá estavam, moços e moças, não estavam, uh, obviamente, interessados naquele curso especificamente, não foram para lá, para, para lá por gosto, mas foram porque foram para lá colocados, porque não nos colocou outra alternativa à frente que não fosse aquele curso profissional. Para os alunos, que não são esses das, das, da educação inclusiva, também se colocam outras questões. Que é que muitas vezes, como o Eduardo também disse, coloca-se ali uma questão do facilitismo dos cursos, de um curso mais acessível, mais fácil ou mais uh, adaptado ao mundo do trabalho, e quando os alunos lá chegam, isto não é bem assim. Porque eles têm muitas disciplinas, tantas quanto os dos cursos gerais ou mais, provavelmente têm mais, têm conteúdos programáticos que são muito semelhantes, Aliás, o português do, dos profissionais tem o mesmo programa do português dos cursos gerais, como o Ildor disse. Uh, tem horários muitíssimo prolongados. Muitas vezes os alunos têm uma tarde livre uma semana e o resto é tudo preenchido com aulas. Ainda tem as questões da FCT e da PAP, que eu não vou alongar, mas também são questões diferentes, são realidades diferentes. Ora, se os alunos já tinham lacunas, já tinham problemas e são colocados com esta realidade que é desafiante, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos quase sempre um exclusivo, não é? Alunos que já tinham lacunas no supercurso, cursos que eles não escolheram, que foram quase escolhidos por eles, ou colocou-se ali uma outra opção, mas não mais do que isso. Então o que nós temos são turmas que, em que o aproveitamento, além de não ser o melhor, tem problemas de comportamento, têm problemas de, de, de assiduidade, muitas vezes. O que cria-se aqui é então, um círculo. Se os alunos já têm uma relação com a escola, que não é fácil. As turmas já têm um comportamento por vezes que com uma gestão complicada. A qualidade que nós chamamos na formação também vai sofrer. Portanto, a formação também não é de qualidade. Não sendo uma formação de qualidade, o mercado dificilmente consegue absorver estes, estes moços. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos no final que continuamos a ter falta de de eletricistas, carpinteiros uh, e por aí fora, e temos alunos que, que são formados nos cursos jornais que não encontram colocação no mercado de trabalho. Ou seja, nem se resolveu um problema, nem se resolveu bem o outro. Da parte do Ministério, desde a da criação dos cursos profissionais, praticamente nunca mais o Ministério olhou para os cursos com, com olhos de ver. Um exemplo, os programas das disciplinas de caráter geral foram criados uh, em 2004, 2005 e nunca mais foram tocados, continuam os mesmos. Eu fui ainda, ainda esta semana ao site da para buscar os programas, que são exatamente os mesmos, 2004, 2005 portanto já tem 17 anos, nós temos uma disciplina, só para exemplificar, de TIC no décimo ano, que é uma continuação de uma disciplina do TIC no ano, que já acabou há 10 anos, e a disciplina continua lá, ninguém lhe tocou também, nós temos o Estatuto do Aluno, que é o Decreto-Lei 51 de 2012, que ignora completamente o ensino profissional, depois colocou-se lá uma adenda, quase como quem diz, esquecemos dos gajos, vamos pôr aqui uma coisa à última hora, que remete para os regulamentos das escolas o regulamento de faltas, a gestão de, de, das faltas, o que cria situações kafkianas nas escolas. Posso dar uma? Um aluno que tenha excesso de faltas a uma disciplina, e não sei se toda a gente sabe, mas ao contrário do, do ensino regular, no ensino profissional, quando se reprova a uma, a uma disciplina, o curso acaba, o curso está perdido. Porque ao contrário de uma de, das matrículas no ensino regular em que a pessoa possa matricular a uma disciplina anterior, não existe, ali não existe isto. Portanto, todos nem, nem reprovam, nem se podem matricular as disciplinas de um têm um ciclo de formação que é contínuo e no ciclo de formação não se podem voltar a matricular no mesmo curso. E então, um aluno que tem excesso de faltas propõe se um, uma recuperação de faltas, em alguns de chamam-se um marido, outros chamam-se outra coisa qualquer, também não interessa-se aqui para o caso. E se o aluno não cumpre aquele MERI, está automaticamente excluído da frequência do curso. Só como tem menos de 18 anos, tem de continuar na escola. Então nós temos um aluno lá, por exemplo, com 17 anos, que está na escola, mas que não pode fazer módulo algum. Coisas deste, deste tipo acontecem ainda. E o que acontece na prática, todos nós nas escolas que eu conheço, aquelas é escolas não ligam nada a a legislação e faz, faz cada uma da sua forma, o que também cria outra questão, que é numa escola o aluno pode estar excluído por faltas, na escola ao lado o mesmo aluno não estaria excluído de, de nada. E eh, temos esta questão de, de, das FCTs que estão completamente desfasadas, do que é uma realidade, nós temos escolas eh, com 800 horas de FCT, o que num curso que tem 3 mil horas é completamente absurdo e desfasado do, do, da realidade que eles, que eles têm, do que eles, próprios conseguem fornecer o mercado de trabalho. Fernando, um minuto, por favor. Ok, eu vou, vou acelerar. Dito isto, nós temos também uma potencialidade. O ensino profissional realmente consegue levar ao sucesso mais pessoas que no ensino regular. Nós temos aqui um estudo da DGIC, que é de 2020, e ele mostra que 62% dos alunos que entraram no curso profissional em 2016 2017 acabaram o curso em três anos. Se formos a ver no ensino secundário, a porcentagem é 34,8%. Portanto, esta vertente funciona. E lá está, quem quer acabar com o ensino pessoal também tem que colocar aqui outra coisa na mesa. Não podemos simplesmente tratar isto como estatísticas, se alunos não, não têm uh, o sucesso desejado, vamos para o outro lado. Também podemos aqui discutir como é que esses 62% acabam o curso, mas isto eu não vou ter tempo para falar, se calhar depois no debate podemos discutir como é que eles acabam, se acabam bem ou se acabam mal. Então, eu tenho aqui outro gráfico que infelizmente não posso mostrar, uh, também queria dizer que essa porcentagem é diferente no ensino profissional privado, ou seja, nas escolas profissionais e no público, no público 58% acabam em três anos, enquanto no privado 68% acabam, portanto temos aqui também uma desigualdade, convém depois tentar esclarecer, um dos, dos fatores pode ser explicado pela capacidade que as escolas profissionais têm de seleção dos alunos, as escolas públicas não têm essa capacidade e também outros pozinhos que, que agora não vou falar, porque eu não vou ter tempo. E por fim, eu só vou falar aqui um bocadinho das, da questão da rede. Nós temos, neste mesmo estudo que eu referi da DGIC, nós temos 46% de alunos do ensino profissional estão em quatro áreas, que eu vou ler aqui, são hotelaria e restauração, ciências informáticas, audiovisuais e produção dos média e turismo e lazer. Ora, pensar que estes alunos todos vão ser absorvidos por algum mercado de trabalho, quando nós sabemos que, por exemplo, o mercado de trabalho para as informáticas está saturado, não tem mais ninguém, é real. E, no entanto, os mesmos ciclos de formação vão se repetir nos mesmos agrupamentos, neste ano, no próximo e no outro, o que quer dizer que o mercado já está saturado, vai receber ainda mais profissionais formados. E não pode ser este, realmente, o destino que nós queremos dar aos nossos jovens. Formá-los, dados a formação que é difícil, que é despendiosa e depois colocá-los no mercado de trabalho, que já está já, já não nos consegue resolver. Bem, eu tenho aqui mais dois gráficos, que era é um estudo da minha escola, e que mostra isto, mostra as taxas de conclusão dos cursos ao longo do, dos anos, é, um, é só da minha escola, portanto, vale aquilo que vale, e depois tem a taxa de colocação do mercado de trabalho, tem a taxa de torcinamento de estudos, era interessante ver isto, eu não consigo mostrar aqui os gráficos, depois se calhar uh, quem quiser pede-me e eu envio envio e fico por aqui. Obrigada, Alexandre. Uh, agora dou então a palavra à professora um, Fátima Antunes, da Universidade do Minho, a quem eu vou já colocar em destaque. Ok. Ok. Uh, obrigada, papa. bom dia. Uh, obrigada, bom dia a todos. Eu queria começar, uh, não, não sei se entendi bem agora. Eu tinha uma, um, um, um apoio de, de, de intervenção para compartilhar a tela. Não é possível compartilhar a tela? Não, não é possível. Eu posso só fazer uma coisa rapidamente, que é torná-la uh, administradora e depois uh, a pessoa Fátima uh, uh... envolve-me à administração. Uh, sim. Ah, mas eu não, posso, eu não posso fazer isso porque depois perco a gravação, portanto não vai okay. ser possível. Ok, uh, então se calhar o que eu ia fazer era uh, encaminhar-lhe uh, a apresentação por correio eletrónico e pedir-lhe que compartilhe. Ou então colocar aqui no bate-papo. Por correio é eletrónico, pode ser, por correio eletrónico, pode ser. Ok, então uh, foi pena não termos falado disso uh, no início porque... Tinha sido mais rápido. Mas não há problema. Uh, ok, mas então vou, vou tentar fazer isso uh, tão rapidamente quanto eu consiga. Acho que não vai ser... Uh, não vai ser complicado. Uh, ok. Ok. Pronto, eu já lhe enviei, então. Sim, sim. Pronto. Uh, então suponho que estará disponível. Se não estiver disponível, claro que uh, fica. Para mim, pelo menos, e suponho que, que para a generalidade de quem nos está a acompanhar, ficará um, um, um pouco mais confuso, eventualmente, porque na verdade estava pensado para ser para, ser uma, uma, para ter estas, estas duas componentes e, portanto, a, a, a comunicação, digamos assim, ter esses dois suportes. Um, mas, entretanto, enquanto uh, aguardo que, uh, para ver se a Alexandra consegue, uh, então, colocar nos. Uh, na... Para que a mail enviou, por favor? Uh, para onde já lhe digo? De jornadas uh, de ou. De meio. Sim, mas de, o das jornadas ou o meu? O seu, o seu. Ah, é que ainda não chegou. Não, mas... Eu... Chegou agora, chegou agora. Professor. Ah, ok. Força. Uh, mas entretanto, uh, vou então avançando uh, para dizer uh, primeiro que uh, uh, agradecer, primeiro saudar obviamente todos os uh, que, estão, que, que, que estão connosco, uh, depois agradecer... Um, esta oportunidade, como já disseram, o, o, o, quer o Eduardo, Quero o Alexandre, esta oportunidade para debater, uh, o, para debater o ensino profissional e, e, a, e, a, e a condição, digamos assim, uh, do ensino profissional e, e, e as oportunidades não são tantas assim e, sobretudo, não são tantas assim numa, num, num quadro uh, em que uh, podemos ter... Um, vários ângulos, várias várias entradas e portanto é é bem vinda esta oportunidade. Depois, avançando já sem sem o, o suporte visual, ainda Queria pronto, começar por uma, uma primeira ideia relativamente ao ensino profissional, é, digamos, se quiserem, uma, aquilo que é a, a, a minha a, a perspectiva e o argumento, vamos dizer assim, um, principal que eu queria, com que eu queria uh, aqui iniciar e, e, e explorar, uh, é, por um lado, uh, o, o, uma, uma ideia que, em parte, uh, já aqui esteve, mas que uh, uh, me parece que é incontornável, que é a uh, de que um, se estamos a olhar para este percurso de 30 anos de ensino profissional, eu julgo que necessariamente teremos que, que... antes disso, então, como já temos aqui, agora, se, isso, se puder pôr aí com a tela cheia, com a tela cheia, portanto, isso que está, exato. Um, vou, vou só um, um momento anterior. Uh, eu sempre que discuto o, o ensino profissional em vez de que, digamos, esta um, realidade pandémica está aqui nos nossos dias, uh, eu não deixo sempre de, de evocar uh, aquilo que foi um sentimento muito forte que... Uh, a maior parte de nós provavelmente partilhou, que foi esta de, de um profundo reconhecimento e um, um profundo... Uma, uma anterior, por favor. Uma anterior. Não, está a avançar. Eu estou a tentar, Eu estou a tentar. Eu queria que ficasse exatamente no primeiro. Bom, mas então é este, este sentimento que foi certamente muito forte para nós de reconhecimento de que, por um lado, os chamados trabalhadores essenciais adquiriram, uma, adquiriram a centralidade incontornável que sempre tiveram, aliás, mas no momento do confinamento... Eu não sei... Pronto, senão será melhor uh, adquiriram uh, de facto um, um reconhecimento que uh, foi uh, para incontornável e uh, que infelizmente, uh, e é uma das, uh, eu penso que chega a ser doloroso, uh, o, o facto de à medida que o tempo foi passando, uh, este reconhecimento da sua a relevância e da sua centralidade foi-se tão bem diluindo e, na verdade, do ponto de vista societal, do ponto de vista, digamos, das sociedades, das comunidades, pouco ficou deste deste contributo, deste desta, desta deste suporte que eles trouxeram num dos momentos mais difíceis que coletivamente vivemos. E aqui é só para dar esta nota da relevância que, e não é novidade nenhuma, que nas nossas sociedades, estes que foram os trabalhadores essenciais, que garantiram o nosso bem-estar, que garantiram que nada nos faltava, na verdade, constituem e coincidem, Uh, uh, quase na sua totalidade com uh, uh, trabalhadores que do ponto de vista da remuneração do prestígio uh, do reconhecimento uh, menos, uh, uh, estão, uh, uh, menos estão menos estão uh, uh, presentes e, e, e com menos podem contar um, e este, uh, esta primeira invocação uh, é, uh, eu trago a sempre que discutimos o ensino profissional, porque na verdade me parece que é o primeiro pano de fundo para discutirmos o ensino profissional, porque, não apenas em Portugal, mas agora também em Portugal. Na medida em que esta conjunção entre centralidade e relevância social, acompanhado de não reconhecimento do ponto de vista do, do, do prestígio e da remuneração, para não falar de outros aspectos, é uma realidade estrutural, uma realidade estrutural das nossas sociedades e uma realidade estrutural que está na raiz e enquadra o ensino profissional. Discutir o ensino profissional sem esta realidade estrutural da desvalorização do trabalho, em particular do trabalho manual e de trabalho que é central. Que, que, é, que tem um, uma relevância e um contributo central para uh, uh, a nossa vida uh, coletiva, é uma interrogação que, uh, uh, no meu entendimento, não nos ditando eventualmente respostas imediatas, mas no meu entendimento tem que estar na base dos nossos debates. Uh, uma segunda uh, ideia, e agora uh, regressando àquela uh, digamos, argumento como fio condutor do que traria aqui para a discussão é um, um como eu disse já aqui foi trazido pelo Eduardo e pelo Alexandre mas eu queria reforçar muito esta ideia de que nos seus próprios termos o ensino profissional nestes 30 anos constitui um, um sucesso uh, uh, inegável uh, nos seus próprios termos um sucesso inegável no sentido de que uh, ele constitui uh, o, se não a principal via eu diria que a principal via como já aqui foi dito, mas uma das principais vias pelas quais uh, uh, o, a democratização do, do ensino secundário uh, uh, uh, tem vindo a ser, a ser a prosseguida, vamos dizer assim, e nos seus próprios termos ele tem permitido que as políticas educativas e os, os, digamos, os, os governos cumpram e cumpram com um sucesso inegável, como sabemos, do, nos seus próprios termos, uh, do ponto de vista, quer do, do, dos, dos compromissos internacionais, quer dos próprios uh, objetivos, que tem, inegavelmente, uma dimensão de democratização. Dito isto, aqui este, este, esta perspectiva uh, também é incontornavelmente uma perspectiva de uh, copo meio cheio. Isto é, há aqui um sucesso uh, inegável, Todos os dados apontam nesse sentido, ao mesmo tempo, esta democratização que é, uh, uma, uma, que é uma realidade, isto é, uh, os 85% de diplomados com ensino profissional uh, até aos 22 anos em 2020, uh, entre, os, entre uh, os, os 18 e os 22 anos em 2020, não nos deixam ignorar, nem nos deixam uh, uh, exagerar, digamos assim, 85% de diplomados com o ensino secundário são conseguidos porque o ensino profissional está aí a dar um contributo insubstituível, agora o copo meio cheio está do lado que também aqui já foi trazido e que, portanto, eu só quero, digamos, trazer aqui para o fio condutor do meu raciocínio, que é... Que do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista uh, da mudança institucional, do ponto de vista até da inovação pedagógica, de facto esta democratização é uma democratização limitada, é uma democratização predominantemente quantitativa ou em boa medida quantitativa e em boa medida sob uma forma segregativa, segregativa no sentido de que nós temos claramente vias de estudo que conduzem à conclusão do ensino secundário com estes patamares e com esta dimensão, mas em que há concentração de segmentos da população, portanto de origens e destinos sociais que claramente correspondem a diferentes vias do ensino secundário. Dito isto, também Há aqui fatores, agora no que diz respeito aos, ao presente e caminhos futuros, há aqui fatores de mal-estar, já, já foram evocados para alunos e professores e há nos caminhos futuros, também já foi aqui trazido por ambos os, os, os, os colegas que me antecederam, a perspectiva, digamos assim, de... de orientar o debate no sentido de, por um lado, trazer o enraizamento social, o enraizamento do ensino profissional na estrutura social, na economia, trazê-la a debate, problematizar e também, digamos, debater caminhos possíveis. Uh, ainda uh, uh, um, o enraizamento do ensino profissional na estrutura do ensino secundário. Uh, uh, eu diria que uh, talvez o maior problema do ensino profissional sejam, talvez o maior problema do ensino profissional sejam a via académica, uh, o ensino, uh, uh, os, científicos, uh, uh, os, os cursos científico-humanísticas e a exacerbação do academismo e também a imobilidade do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista institucional, da via, da chamada via académica. E, portanto, o enraizamento do ensino profissional na estrutura do ensino secundário, no sistema educativo e também diríamos que o acantonamento daquilo que é o potencial inovador do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista institucional, o potencial inovador do ensino profissional está, ficou, continua, mantém-se acantonado no ensino profissional. E, portanto, desse ponto de vista, o ensino profissional, nós diríamos que dos principais questionamentos teriam a ver com o desafio, com o, o limitadíssimo desafio. Com o um limitado desafio que o ensino profissional uh, traz, quer as desigualdades, mas também traz à inovação organizacional, à inovação institucional uh, e uh, pedagógica, que em boa medida está, ficou acantonada ao ensino profissional e deixou o ensino secundário, uh, digamos, uh, uh, no, seu, no, seu, no seu patamar. Uh, e, uh, num certo sentido, no seu imobilismo. Uh, e, portanto, uh, o que nós, uh, uh, esta, digamos... A este... Fátima, estamos a ficar um bocadinho apertados de tempo. Uh, ainda tem... Tenho... Não tenho? Uh, vamos, vamos com alguma tolerância para podermos depois fazer um bocadinho de e... debate. Uh, mais, mais dois minutos a três minutos, pode ser? Ora bom, se for de mais dois, dois ou três minutos, então seria rápido. Uh, seria rápido para, para, para dizer uh, que, por um lado, uh, eu, eu trazia aqui uh, algumas, uh, digamos, testemunhos ou vozes de professores e alunos, uh, no sentido de, de ilustrar uh, em que medida estes dilemas e estes desafios limitados são expressos uh, através do modo como quer os professores, e já agora podemos ir andando, quer os professores, quer os alunos que apoiam e se reveem nos cursos profissionais e na diversificação institucional, quer aqueles e as razões pelos quais recusam os cursos profissionais e a diversificação institucional, nos trazem estes, estas limitações no sentido de que é, em boa medida, na dualidade curricular, institucional e, num certo sentido, nesta dificuldade de pensar formas de, de, de, de desafiar esta dualidade, que nos é aqui trazido por... Uh, testemunhos, por sentimentos, por experiências, uh, que uh, já foram felizmente também trazidas aqui uh, pelos colegas que me antecederam. Uh, eu, uh, um aspecto que, que, que está agora neste diapositivo que está aí na tela, uh, no ano passado uh, fui, fui uh, convidada para, por uma turma do ensino profissional de uma, uh, uh, uh, uh, numa localidade próxima, e que propôs uma sessão integrada na semana para a igualdade e não discriminação do município, em que o tema era este. E foi uma turma do ensino profissional que propôs que fosse debatida esta... esta, esta Uh, um, se quiserem, reivindicação de uh, uh, direito à educação, igualdade e não discriminação uh, e este debate sobre esta questão. E aqui, uh, para além das questões que foram, uh, uh, sobre as quais trocamos uh, ideias e que foram uh, uh, debatidas, aqui eu queria realçar esta expressão uh, de... Um, de termos os, e que o Eduardo também já aí trouxe, de termos os estudantes do, do, do, do ensino profissional a assumir uma voz própria neste debate. E isto é relativamente recente. E este, a par daquilo que o Eduardo já aqui lhe trouxe, este é uma. Uh, digamos, é, é uma expressão, aconteceu pela primeira vez uh, uh, comigo, de terem sido os estudantes dos cursos profissionais a trazer para o município este debate como uma uh, forma de, uh, uh, de prosecução da igualdade e, uh, de, uh, uh, e da não discriminação. Passando agora ao momento seguinte, então só para deixar aqui duas ou três questões, esta primeira, digamos que é mais para estimular a comunicação, que é um pouco, eu tenho muito este sentimento relativamente ao debate sobre o ensino profissional, que do ponto de vista do, da problematização do seu enraizamento institucional, do, do, da sua participação na dualidade institucional, curricular e estrutural. Este debate praticamente desapareceu da esfera pública e, portanto, tenho muito este sentimento de que desapareceu da esfera pública, tendo como causa e como consequência a quase completa naturalização desta dualidade, como se não conseguíssemos imaginar um, um ensino secundário que, de alguma forma, pudesse ir além da dualidade e ir além da dualidade, superar a dualidade, não significa de modo nenhum, e com isto termino, não significa de modo nenhum que a educação profissional tenha uma menor participação na educação e no ensino secundário, ao contrário, Significará, eventualmente, perguntar uh, porquê que a educação profissional, porquê que a exploração do mundo do trabalho, porquê que a aprendizagem no âmbito do, do, do exercício e na relação com o mundo do trabalho não está presente como uma componente, como parte uh, das culturas sociais e, e, e dos uh, uh, que contribuem para os currículos de todos. Uh, ao longo uh, da, da, da escolarização. E, portanto, uh, deixar só aqui que um, este, este questionamento a par uh, do questionamento na perspectiva da justiça social e um outro questionamento que me, que me parece que está menos tão bem, menos presente, que é esta, uh, numa perspectiva de educação permanente, qual é o sentido que faz nós continuarmos a pensar o ensino secundário como vias predominantemente orientadas para o prolongamento de estudos e vias predominantemente orientadas para a inserção na vida ativa, quando 50% dos estudantes de uma geração acedem ao ensino superior, quando todos retornarão aos estudos e à formação ao longo da sua vida e, portanto, numa perspectiva de educação permanente, de facto, de educação ao longo da vida, de facto, se fosse preciso mais razões, parece cada vez mais descabido e cada vez menos pertinente é a dualidade, mas a dualidade não significa de modo nenhum que Uh, uh, muitas das respostas que o ensino profissional traz designadamente para a educação de, da diversidade de públicos que são acolhidos da escola, muitas dessas respostas precisam é de ser aprofundadas, não, no meu entendimento, de modo nenhum, não de ser uh, uh, de alguma forma, eh, eh, retiradas ou postas de lado ou, ou desvalorizadas. Ao contrário, eh, os desafios com o ensino profissional, no meu entendimento, do ponto de vista da inovação pedagógica, institucional e organizacional eh, e curricular, traz para o ensino secundário e para a educação em geral, esses desafios precisam, isso sim, tal como os desafios às desigualdades sociais, precisam, isso sim, é de encontrar caminhos para serem mais aprofundados. E terminarei mesmo aqui porque seguramente que vamos aproveitar muito mais a partir agora do que nos puderem trazer todos os que estão connosco. Muito obrigada. Professora Fátima Antunes, uh, temos aqui muitos desafios ao debate uh, e muitas questões que uh, re, uh, são relevantíssimas e que têm vindo a, a, a preocupar, uh, digamos assim, as pessoas que uh, participam nas, nas jornadas. Uh, e os diferentes atores, não é? desde pessoas como o Eduardo, que são estudantes, uh, pessoas como a Alexandre, que são professores que estão no ativo, não é? e depois também quem pensa estas coisas, pessoas que estudam estas dinâmicas e também pessoas que têm a possibilidade de fazer alguma coisa do ponto de vista político para, para a partir da reflexão, construir alguma proposta. Eu ia pedir que as pessoas se inscrevessem para falar na no, no, no bate-papo, eu iria dando a voz. Eu estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu estou a moderar o debate, e estou também como gestora, enfim, desta, desta reunião no Zoom, e tenho já uma pessoa inscrita, que é o Nuno Pinheiro. Dou então a voz ao Nuno Pinheiro, peço que seja breve, dois minutos. Bom dia, Nuno. Bom dia, bom dia. Ora, eu... Uh, bom dia a todos, to, todas e a todos. Uh, eu tenho, uh, no ensino profissional, tenho aquela coisa que sou a pessoa que fez o pleno, ou seja, fui fundador de uma escola uh, profissional, fiz parte da, da direção pedagógica, fui professor, coordenador de curso, coordenador de departamento uh, e, uh, enfim, essa, essa parte é menos alegre, também trabalhei na na parte do ensino profissional do, do, no Ministério da Educação. Essa parte é a menos, é a menos alegre. Bom, uh, há aqui algumas coisas e algumas visões que, eu, que me é mais fácil a mim do que outras pessoas. Uma é, por exemplo, do, do conjunto dos cursos, enfim, estarei um bocadinho desatualizado, com dois ou três anos de desatualização, mas que é uma coisa curiosa. Tal como a Alexandra disse uh, com uma pequena amostra, o que temos pelo país todo são cursos de informática, hotelaria, basicamente isso. Quando se pensa, ah, o ensino profissional foi pensado também porque havia falta de carpinteiros, de, de bom, eletricistas ainda há alguns, de profissões desse tipo. O facto é que são relativamente poucos os cursos nesse tipo de profissões. Por exemplo, de carpinteiro existem cursos apenas em Passos de Ferreira mais nada, no resto do país não, cerâmica também, há alguns cursos que existem em alguns sítios em que isso é muito especializado, mas no geral o que se passa é isto. E como é que os cursos, e como é que os cursos são autorizados? Também é interessante, é, um, os centros de emprego, uh, uh, conforme a procura que têm, uh, dão ao, à enquete, portanto que é o organismo do Ministério da Educação que trata disso, as necessidades e o Ministério da Educação vai fazer os cursos e vai eh, autorizar os cursos conforme essas necessidades, quer seja nas escolas públicas, e as escolas públicas têm uma dificuldade que é os professores que têm, eh, mas muitas vezes estabelecem parcerias, quer seja nas escolas eh, profissionais privadas. As escolas profissionais privadas foram eh, a seguir aos contratos de associação o filão do ensino privado atual, não é? portanto as escolas profissionais privadas são atualmente o filão para as quais muitos dos cursos, muitas das empresas que tinham escolas de ensino profissional se viraram. Ou então criaram-se novas empresas, uma antiga diretora-geral do tempo do, do, do romba Barroso e do Santana Lopes, neste momento é proprietária de uma escola profissional que tem de negócios de milhões ao ano. Isto também porque cada turma são, enfim, dependendo um bocadinho dos cursos, Qualquer coisa entre 80 mil e 100 mil euros por ano. Portanto, também é preciso termos alguma noção destas realidades. Portanto, digamos, este ensino profissional, enfim, e que substituiu aquela saudosismo que havia pelo ensino técnico, no qual toda a gente, antes de mim, tinha que optar, mal acabava a quarta classe, e nasce também de uma concepção muito produtivista, que é o ensino uh, para satisfazer as necessidades imediatas do mercado de trabalho, uh, de facto depois tem, quanto a mim, uma enorme distorção, e uma enorme distorção em termos de cursos, mas que uh, nasce de algo institucional e também das possibilidades que há. Portanto, uh, eu penso ah. que é importante percebermos isto. Uh, por outro lado, e a dificuldade maior que existe e, e que já uh, uh, tanto, enfim, todo, toda a gente falou, é a questão do ensino profissional ser visto como via de recurso uh, e de, uh, enfim. Por um, lado, por um lado é bom, como a professora Fátima disse, por um lado é bom, porque conseguimos, assim, ter algumas pessoas a acabar o, o, o secundário, que provavelmente não o fariam de outra maneira, mas hum, eu penso que há aqui alguma coisa a fazer, e há aqui alguma coisa a fazer para criar, uh, para que o ensino profissional possa de facto ser uma via em que as pessoas optam naquele momento, mas que, uh, passados os três anos, possam optar tão facilmente por entrar para a universidade como antes. E aí também é curioso porque, enfim, puseram uma... Uh, organizar um projeto, o um projeto era bastante disparatado, diga-se, uh, puseram a organizar um projeto de acesso, para facilitar o acesso do, do, do ensino do, das, dos jovens quando o ensino profissional ou ensino superior, e constatando uma coisa muito curiosa, que é, o distrito em que há mais jovens, em porcentagem, claro, uh, que vão do ensino profissional para o ensino superior é Bragança, e o distrito, em que há menos, é Lisboa. É, portanto, eu penso que não tem nada a ver, isto não tem nada a ver com, com o ensino, porque se tem a ver é com as oportunidades de emprego que as pessoas têm a seguir. parece-me bastante claro. Mas, de facto, e quando se quer aumentar o número de, de, de, de, de alunos no ensino superior, nós estamos neste momento dos 45%, alguma coisa assim, e quer subir para, creio que 60, se por volta disso, que é, será a média europeia, tem que se pensar o ensino profissional, e eu penso, eu penso que, é um, que é um modelo a manter, mas tem que se adaptar esse modelo para, por um lado, para não ser o recurso dos, enfim, falou-se no, no mau comportamento, no mau aproveitamento, também entram aqui as questões da discriminação racial na, na, na, na zona à, à volta de Lisboa, especialmente, mas tem que se pensar portanto, de forma a que o ensino profissional possa ser melhor, no fundo é isto, possa ser melhor e possa permitir mais facilmente o acesso ao ensino superior. Eu só queria, pronto, para não, para não ocupar mais, só queria uh, sublinhar aqui uma coisa que eu aqui, este modelo, sim, eu acho que tem que ser mudado, uh, reformulado, uh, enfim, não sei bem o quê, mas que é uma coisa que de facto não me parece que funciona, que é... Uh, o ensino profissional antes do secundário, que são os CEF. Isto é um modelo que. Uh, este é mesmo um modelo para despejar os, os alunos que não estão noutros sítios, mas que este eu penso que precisa mesmo de ser muito modificado, que é mesmo um bocadinho. Desculpem a expressão, a expressão é muito chata, mas é mesmo um bocadinho cachorro polígico, não é? Portanto, os alunos que não dão para outras coisas passam <risos> se para os CEF e depois aquilo funciona uh, muitíssimo, muitíssimo mal, não é? Portanto, uh, é uma coisa que temos de pensar. Portanto, eu penso que as questões são, no fundo, tentar adaptar o ensino profissional para permitir a melhor qualidade e, e, e, e também um, a possibilidade do acesso ao ensino superior. Uh, por outro lado, o CEF penso que é um modelo a, a desfazer e refazer. Uh, e depois pensarmos também uh, nesta questão que é o, os privados, apesar que estes privados muitas vezes são semi-públicos ou seja, são escolas com participações de câmaras e assim, uh, os privados uh, ganharam um peso no ensino profissional que é uh, muito, muito, muito grande, coisa que não acontece no, no regular e, portanto, tem sido a porta de entrada do ensino privado, uh, tem sido os profissionais. Portanto, obrigado. Obrigada, Nuno. Agora, não havendo mais inscritos, eu deixo aqui o apelo para que as pessoas se inscrevam. Eu vou fazer uma, uma questão que, que pode ser respondida, ora por Eduardo, ora pelo Alexandre, ora pela Fátima, os três ao mesmo tempo, uh, se assim entenderem, uh, sobre enfim, a forma como está estruturado o, estão estruturados os diferentes níveis de ensino em Portugal. A começar pelo próprio acesso ao ensino superior, isto é, uh, nós já estamos em condições de perceber, as pessoas que estão aqui presentes, que o ensino, o sistema educativo em Portugal afunila e o secundário é ainda entendido apenas como uma forma de preparar para a etapa seguinte, que é o ensino superior. E com os 12 anos de escolaridade, entre, entre parentes, obrigatória, não é? os 12 anos de qualidade são um direito eh, das pessoas até aos 8 anos e não uma obrigação, a obrigação é da sociedade em criar eh, eh, condições para que as pessoas possam estar na escola até então, aos 8 anos, portanto, sendo, sendo então eh, o ensino secundário, digamos assim, uma etapa que prepara, ou dependente da etapa seguinte, que é o ensino superior, todas as, tudo aquilo que o Alexandre levantou, eh, as questões que o Alexandre levantou relativamente a, a, ao, ao for, às formas como podemos voltar a desenhar, ou podemos desenhar o ensino eh, profissional, ficam comprometidas sem, essa, sem que essa condição eh, de, de acesso ao ensino superior seja também resolvida a, a, a priori, porque de facto eh, o que se verifica é que, eh, como disse o Eduardo, eh, no nono ano os serviços de psicologia e orientação de há várias décadas desta parte têm encaminhado alunos para um determinado tipo de curso, outros para outro tipo de curso e outros para outro tipo de curso, né? digamos assim. As línguas humanidades também são partilhadas nestas escolhas, portanto os melhores alunos são sempre encaminhados para, para as, as, as, as, as, as ciências e as tecnologias, depois uns para, para os humanísticos e depois outros ainda para o ensino profissional, contribuindo para que haja aqui uma reprodução de facto de, de, das desigualdades, tendo em conta sempre sempre aquilo que é o, a proveniência socioeconómica efetiva de cada aluno e de cada aluna. Portanto, para contrariar então esta, esta, esta segregação que existe na escola secundária, não é? onde ela é mais visível, uma vez que na escola profissional ela, esta segregação não é tão visível, e há até as escolas profissionais que escolhem os alunos, que conseguem fazê-lo, mas eu essa realidade não conheço bem, tendo em conta esta questão, era então importante nós refletirmos sobre o ensino, o ensino dual, não é? sem que um, as qualidades, como também enunciou a professora Fátima Duno, sempre me permite o elogio, o atrevimento, do ensino profissional se perdessem. Portanto, como é que nós conseguíamos redesenhar a trajetória do ensino secundário, sem perder as qualidades de, de, do ensino profissional, sem perder esta, esta, esta, esta democraticidade no acesso e esta possibilidade dos alunos terem sucesso nas suas aprendizagens uh, e a todos os níveis, não apenas numa componente académica, mas também numa componente profissional. E, por último, uh, descendo, digamos assim, nos níveis de escolaridade, a minha questão é também saber se mesmo no ensino básico, disciplinas com pendor digamos assim, mais artístico, mais relacionado com a manualidade, não deveriam também elas próprias ter uma outra relevância que não têm, de maneira que uh, o, o, todo o sistema educativo não, se, não assentasse apenas e apenas numa componente uhum digamos assim, mais academizante e, e, e, e, e deixar-se valorizar componentes artísticas, componentes de caráter mais práticos, enfim, agora há falta de expressão melhor, estou-me a lembrar da educação tecnológica, dos antigos trabalhos manuais e até mesmo a parte da, da componente desportiva, tendo em vista a formação de, da pessoa no seu todo, não é? E não apenas de uma forma tão seccionada. Pronto, e por aqui termino. Obrigada. Parece posso, que temos posso. mais uma inscrição. Sim, força. Quem é que quer responder a esta? Eu, eu, posso, eu posso responder, mas acho que provavelmente os três quererão. Então vá. Começamos pelo Estão Eduardo. Bem. Sim. Ok. Uh, bem, em, em primeiro lugar, Luciana se me permites, queria comentar aqui um pouco o que o Nuno uh, acabou de dizer em relação uh, principalmente também ao financiamento os cursos profissionais acabam por ter. A título de exemplo, daqui perto de onde eu vivo, há o colégio de Santa Maria de Lamas, que era um colégio que tinha um contrato de associação, onde, onde a própria diretora da escola recebia mais dinheiro do que o primeiro-ministro na altura, e portanto, entretanto, o contrato de associação acabou e agora é um colégio privado. Todavia tem este acesso de ensino profissional. E há uma segregação dentro do próprio colégio para os estudantes do ensino profissional, têm determinadas salas que são só para eles e para os outros estudantes do, do, do colégio. E a pergunta que se faz é, será que o dinheiro que é canalizado de fundos europeus para o financiamento do ensino profissional é, é investido nestes alunos ou é investido no colégio numa vertente de lucro? Essa, esta é a pergunta que deve ser aqui feita. O mesmo em relação à, à escola pública. Uh, ou seja, as escolas recebem financiamento europeu por cada estudante que tem, do ponto de vista de ensino profissional, até mesmo em relação, por exemplo, à senha de, de, de, da própria uh, alimentação. Há escolas que optam por dar o dinheiro ao, ao estudante uh, e depois o estudante decide ou não se compra uma senha na cartilha. Há outras que lhes fornecem um, a alimentação na cantina gratuita. A realidade é que o, o que sobra desse dinheiro da senha não é investido no é sistema profissional e ninguém sabe quando é que esse dinheiro vai do ponto de vista de ser investido ou não nesses próprios alunos. E isto depois também não, não, não se prende -se só com, com esta questão do financiamento e nada, que é, por exemplo, a questão do transporte. O transporte, em grande parte, destas, uh, destas escolas é financiado. E estas empresas que financiam o transporte, por norma, têm ligações um tanto estranhas a algumas direções escolares que eu creio que até deveria ser investigado do ponto de vista muito mais profundo, porque é que os espaços do ensino profissional são mais caros do que o regular, porque o estudante do ensino profissional acaba por não o pagar. Há, há aqui um conjunto de perguntas que devem ser colocadas desse ponto de vista, e mesmo em relação às próprias visitas de estudo que são feitas, porque é que são umas para e porque é que o ensino profissional tem tantos outros mais entrados a se realizar umas de estudo. Em relação à pergunta específica que tu fizeste, Alessandra, sobre o acesso ao ensino superior, eu creio que tem que que ser mesmo ao início, como tu disseste. Como é que é possível que um estudante com 14, 15 anos tenha que tomar uma decisão que vai condicionar o seu acesso ou não ao ensino superior? Como é que alguém ao entrar para o nono ano já tem de decidir de antemão se quer ou não seguir uh, estudos em relação ao a a, a, a, a ingresso, ao ensino superior? Ou seja, eu creio que com essa idade nós ainda não temos uma, uma formação necessária daquilo que nós queremos ou não seguir quando, quando, quando acabamos o, nesse, o nosso 12º ano. E quando estamos no ensino profissional, enquanto os estudantes do regular estão-se a preparar para o exame nacional, nós estamos a fazer um estágio e a preparar uma prova de aptidão profissional, ou seja, nós estamos a realizar uma PAP que vai depender e, e, e tem um peso enorme naquela que vai ser a nota final do curso, que depois conta também para o ingresso no ensino superior, e estamos a trabalhar de graça durante 8 horas ou sete horas por dia. Não temos tempo para estudar, não temos interrupção letiva como os outros estudantes têm, não temos as revisões finais que os outros estudantes acabam por ter, que, os, que as próprias escolas às vezes fazem esse tipo de programas e, portanto, cria-se aqui um conjunto de desigualdades enormes. Neste momento existe um, um programa adaptado para os estudantes do ensino profissional ingressarem no, no ensino superior, mas este programa apenas engloba politécnicos. E são determinados e específicos para o técnico. E é da área que o estudantes estiver a estudar. Eu, por exemplo, que estava a estudar, que era técnico comercial, só poderia seguir áreas dessa área científica, nomeadamente comércio, nomeadamente marketing. O curso que eu agora estou a seguir no ensino superior, que é a educação social, não se coadugna com as ofertas que dão, tendo em conta a área de formação que eu estava a ter no ensino secundário. E, portanto, voltamos à questão inicial. Como é que eu, com 14, 15 anos, poderia ter uma decisão vinculativa sobre aquilo que eu queria seguir no ensino profissional? Eu creio que, neste momento, o modelo que foi adequado para a Covid-19, em que o estudante escolhe o exame que faz e, e, e, e lhe permite fazer apenas um exame no ingresso ao, ao ensino superior é um modelo melhor para o anterior. E creio que se eu for adotado, é um passo bom que deve ser -se, que, que -se seguido. E eu só fiz um exame para ingressar no ensino superior, mas se tivesse acabado o 12º ano do ano anterior, tinha que fazer o português obrigatoriamente e um outro um, de, exame de ingresso mediante o curso que eu iria seguir. Outro esse, que no meu caso por exemplo era a Geografia, uma disciplina que eu não tive durante esses três anos de formação. Tinha que fazer um exame uma disciplina é que eu não tive, e abrimos aqui outra vez a caixa em relação às desigualdades sociais, porque um estudante com menos rendimentos não vai conseguir ter explicações nesta própria área. E termino de, rapidamente mesmo dizendo que, e, e, e comentando um, um pouco aquilo que o Alexandre disse, as unidades de formação de curta duração, que são as, as, as, as UFCDs, estão completamente descontextualizadas aos dias de hoje. Eu tive uma, uma, uma FCD de economia que falava em contos. Eu tive que trabalhar com contos, em, em, depois de 2020, e portanto, creio que há aqui mesmo uma necessidade efetiva de se calhar repensar a forma como, como, como se seleciona estas unidades de formação. Obrigada, Eduardo. Não sei agora se a professora Fátima mas o Alexandre... Eu vou ser, mais, eu vou ser rápido, uh, porque o Eduardo já, já disse bastante coisas que são, são muito importantes. E aliás, eu nem sei responder a tua pergunta diretamente, Alexandre, porque... Esta questão da imigração do ensino superior, acaba também bocado outra coisa. Vai-se o superior fazendo o quê? Porque nós deixamos que aqui a nossa narrativa da educação fosse capturada por os liberais, que são pessoas muito contraditórias, portanto, dizem uma coisa como dizem o seu contrário. Uh, só para, para exemplificar: os, os, as empresas, os empresários, estão constantemente a dizer que a escola não prepara para o mercado de trabalho e que a formação tem que ser ao longo da vida, tem que ser continuada ao longo da vida, Portanto, nós temos que aprender ao longo da vida. E, no entanto, ao mesmo tempo, nós temos que as escolas vão ocorrer atrás do, do, dos conteúdos académicos. E tem forçado muito isto. Nós temos diz todas as reformas feitas, vão desvalorizar componentes como componentes de cidadania, como disse o Eduardo, e vão reforçar o academicismo. Ora, isto é contraditório. Então, se nós queremos que eles aprendam mais, mais geografia e mais físico química se calhar estar a ensinar mais filosofia, não é? Se nós queremos pessoas que ao longo da vida sejam capazes de se adaptar a tudo, devíamos estar a ensinar mais a filosofia, aos, aos melhores, não é? Portanto, o povo... Nós, e os professores aceitaram isto de uma forma muito pacífica, e continuam a aceitar. Mas estes são uns discursos completamente contraditórios. Aquilo que se vê que dizem, de um lado, os, os, os empresários ou as, as, as entidades patronais, do outro lado, aquilo que é a escola e Ainda do, não temos um ministério no meio, que tem um... um uma postura muito ambígua que tanto vai para um lado de uma vez como vai para o outro lado de outra, e muitas vezes acaba por desfazer aquilo que fez em pouco tempo. Eu lembro da área do projeto, que era uma experiência que começou, que durou 3 ou anos e acabou, sem sequer tinha percebido o que é que ela teve ali a fazer. E, portanto, depois temos essa, esta questão: todos os discursos do, eu digo, os não estão preparados. Que é, quando chegavam, como os alunos chegam ao ensino superior, os professores do ensino superior dizem que não são preparados para o ensino superior. Mas os secundários dizem que não são preparados para os alunos que vêm do básico. E os do sétimo do, do, do ano dizem que não são preparados para os que vêm do sexto. E concluindo, os do quinto ano dizem que não são preparados para os primários. Então vão prepará-los. Mas como, não é? Aqui falta muito diálogo. Falta muito diálogo entre os diferentes níveis de ensino. As, as coisas são muito estancas, são caixas fechadas. Os professores do ensino superior não dialogam com os do. Do ensino, do ensino secundário, nem profissional, os do ensino secundário pouco diálogo com os do ensino básico, e andamos aqui cada um a falar dos, dos problemas isoladamente. É claro que quando falamos do acesso ao ensino superior, isto tudo tem que contar. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em dizer que para um curso X, quais são as provas de ingresso que fazem sentido, se calhar não faz sentido prova de ingresso nenhum, se calhar mas, de, nós temos uma PGA, como tínhamos aqui uns 30 anos, que é uma prova de carta de, de, de cultural vai, se olhar, ferir melhor a capacidade que um aluno tem de se preparar no ensino superior do que uma prova de matemática ou de, de geografia, ou seja lá o que for. Portanto, eu, eu tenho duas opções em aberto, não tenho uma ideia muito fixa sobre isto, porque falta-me um diálogo, falta-me que venham os professores do ensino superior dizer-me a mim, que estou no secundário, uh, o que é que precisam. Ou eu que vá eles, não é? Não precisa-se que, que eles se venham a ter comigo, mas a montanha também pode ir mal a mal mesmo e que venham os professores do bairro também falar comigo, né? que nós conseguimos falar uns com os outros. E vamos afinal o que é que nós queremos com esses alunos. E o, que o Ministério também sabe o que é que quer? É. O Ministério, que às vezes, parece que não sabe bem o que é quer é que é fazer com os alunos. Se quer que eles acabem no ensino superior, se quer que acabem no ensino secundário, se quer que acabem aqui, acolá. Ou o que é que, é que eles façam. Parece que ninguém, sabe, ninguém consegue ter uma ideia muito fixa do que é que nós queremos fazer os alunos. Fazer, entre O que é que nós queremos que esses alunos atinjam. Então, nós tanto olhamos para um lado como olhamos para o outro e acabamos de não olhar, acho que para lado nenhum, quase isso. Obrigada, Alexandre. Professora Fátima. Um, eu, eu não, um, eu estou a ouvir e estou sempre a assinar que sim, porque não teria muito, muito a acrescentar. Um, agora, um, o que me pareceria, e, e, e pegando nesta última, uh, nesta última ideia que, que o Alexandre aqui, aqui trouxe, uh, diz, quando diz que... Um, nós, nós uh, uh, parece que uh, estamos a querer e que aquilo que é solicitado é simultaneamente coisas contraditórias. Eu, eu acho que não é, parece. Uh, uh, no meu entendimento, de facto, uh, uh, são solicitadas coisas contraditórias. Uh, é, é solicitado que ao mesmo tempo se, se, se organize o ensino secundário para contribuir para o desenvolvimento global, mas, mas também para construir um conhecimento estruturado e o acesso ao conhecimento sólido e simultaneamente uma capacidade de adaptação, mas que ao mesmo tempo possa, se for o caso, responder a e integrar-se no no, no mercado de trabalho, etc, etc. Uh, e, portanto, de facto, são solicitações múltiplas e contraditórias. Uh, agora, o que é que, uh, uh, sendo isto, isto parece-me incontornável e também me parece uh, incontornável, isto é, uh, de facto, é o nosso mundo e, portanto, é a nossa realidade, estas uh, uh, múltiplas e contraditórias uh, solicitações. Uh, depois, digamos que aquilo que podemos dar prioridade, que nos pode guiar, será aquilo que entendamos que é prioritário no projeto que, damos como, ou que, que, que apontamos e que queremos prosseguir para o ensino secundário e para a educação. E se aí uma perspectiva de justiça social ou de desafio às desigualdades sociais for importante, então, eu diria que é, de facto, muito importante estreitar tudo aquilo que contribui para alargar a dualidade estrutural, isto é, tudo o que contribui para acentuar o academicismo das, das, das vias, da via académica, vamos chamar-lhe assim por, por facilidade de designação. Tudo o que contribua para acentuar esse academicismo e que contribua para cavar a clivagem e cavar, vamos dizer assim, a, a orientação pelo insucesso para os cursos profissionais, é de evitar, de combater, de retirar e de alterar. Depois, do ponto de vista, por exemplo, se nós tivermos a olhar a via académica, e quando eu dizia, era um bocado para facilidade de expressão, mas quando eu dizia que Talvez um dos principais problemas do ensino profissional seja a via académica, é no sentido de que, por exemplo, é o ritmo de aprendizagem, mas são também as condições em que a progressão é realizada na via académica e em particular nos cursos de ciências e tecnologias, isto é, são as questões das explicações, são as questões do ritmo alucinante. De, de progressão. Eu estou convencida que, que, que muitos de nós, eu vejo os jovens de ciências e tecnologias que acompanho de perto, têm um ritmo de trabalho absolutamente alucinante. Trabalham, alguns que eu acompanho de perto, que conheço, familiares, têm horários de trabalho semanais que excedem as 40 horas. Que em que não há um fim de semana em que não tenham que estudar. E, portanto, os ritmos de trabalho na, vida académica, na via académica, são, em particular ciências e tecnologias, são alucinantes. Sabemos como as explicações contribuem para aí. E, portanto, considerar, claro que também sabemos que estas realidades, elas têm uma conexão muito forte a alguns segmentos e, e, e, digamos, às nossas sociedades e alguns segmentos e à concorrência, à competição e, portanto, a dinâmicas sociais, que não é por livre vontade que a gente as, as, as dilui ou as atenua, mas em todo o caso... Já há um certo caminho se não naturalizarmos isto. Isto é, já há um certo caminho se não considerarmos natural que um jovem de 15 ou 16 anos que frequenta os cursos de Ciências e Tecnologias tenha 5, 6, 10 horas de explicações. Que o ritmo de progressão nas disciplinas seja ditado e, e, e seja, já, já se tome como adquirido docentes e estudantes tomam como adquirido que aqueles estudantes vão ter explicações e vão fazer o trabalho que é necessário para acompanhar aquele ritmo nas explicações, eu diria não é por vontade nem, digamos, as escolas não, não, não terminam com isto porque fazem um regulamento nesse sentido. Não. O, ministro, o próprio Ministério da Educação não termina com isto porque faz um decreto. Agora, não naturalizar isto, não naturalizar que um jovem uh, ou uma jovem de 16 anos, de 15 anos, uh, no décimo, no décimo primeiro ano, trabalhe semanalmente mais de 40 horas, mais que os seus pais, uh, uh, não naturalizar isto já é alguma coisa. Agora, como é que se são dinâmicas sociais tão alargadas como a concorrência uh, uh, pelos cursos do ensino superior, como o, o, a, a competição entre escolas? Se estamos confrontados com elas, bom, como é que, eu diria, é que aquilo que permite, aquilo que possa permitir a aproximação e a aproximação no sentido de, por exemplo, uh, uh, os, uh, um, uh, uh, as, as vias, os custos profissionais e o, o acompanhamento, a uh, uh, retaguarda, a dimensão das turmas, aquilo que permite e que possa permitir, por exemplo, que um melhor acompanhamento na progressão seja, seja, seja possível. O que contribua, como se estava a dizer, para que o acesso ao ensino superior por parte dos, dos alunos do ensino profissional seja favorecido. Esse, essas medidas não são medidas que resolvam estas questões, mas, é, no meu entendimento, são medidas que desafiam a imobilidade institucional, que desafiam o que está no terreno e que cava esta dualidade estrutural e que a naturaliza. Porque boa parte deste enraizamento é social, o que não significa que, para além do debate, não possa ser desafiado por propostas desafiado não é resolvido mas desafiado no meu entendimento o acesso ao ensino superior para o ensino profissional tendo sido tendo limitações como se como se, como se vê e em boa medida tendo sido ditado por medidas que são ambíguas que é por um lado alargar a base social do ensino superior mas é por outro lado, também, digamos, cumprir algumas metas, Bom, mas se essas metas servirem, mesmo que de forma limitada, objetivos que desafiam as desigualdades, no meu entendimento, eles têm é que ser aprofundados, têm é que ser empurrados e, digamos, contestados pelas boas razões, isto é, porque não vão suficientemente longe. Porque aí as forças sociais que apoiam os projetos para o ensino secundário, o projeto para a educação, são claramente uma base decisiva, embora, digamos, não possam ser tomados como, como digamos, motivo para não atuar ou para não propor. Isso sabemos todos, não é? Exatamente, e a, e a confirmar essa ideia está, digo eu, está o facto de uh, o ensino profissional se caracterizar por um certo imobilismo, não é? Uh, uh, há quatro grandes áreas, como identificou o Alexandre uh, Mano, uh, uh, que correm norte a sul do país, apenas uma escola de olaria aqui e acolá, uma escola de, de, de marcenaria aqui e acolá, mas por exemplo não há técnicos, não há, não há ensino profissional em, em técnicos médios de arqueologia, que faz tanta falta em, em artes e ofícios tradicionais e corremos o risco de que essas, essas, esse conhecimento não é, ancestral se perca definitivamente, portanto há também esse desajuste eh, devido a esse, a esse imobilismo eh, que do ponto de vista da, da oferta que o próprio ensino profissional eh, tem, ou, ou, ou, ou não, ou não concorda oh, com isso Alexandre, isto, não. me, -me aqui, licença. E por aqui terminamos com uma última ronda relativamente... Aqui é a Sandra fez uma pergunta aqui no, no, no chat que faz sentido e vem de enquanto eu estava a dizer. Oh, estava eu a estou pergunta. a usar a pergunta Sandra, é. sim. Porque não se regula a oferta formativa nas escolas, tornando mais especificada, de forma que nos mesmo conselho seja é a diversificação de saídas profissionais adequadas ao mercado de trabalho local e com protocolos de cooperação e colaboração. A Sandra, isto é em, em teoria é assim que devia ser, porque até existe uma coisa que é reunião de rede, que as, escolas, que as escolas fazem com o Ministério com o IFP e que permitiria fazer isto, porque as escolas aí todas reunidas diriam que este curso é aqui, este curso é o outro curso é lá. Mas na prática nada disso funciona. Primeiro porque é o contrário do que Nuno tinha dito. não disse uma coisa que é, que é correta, mas não completou. Não é o IFP que define os, os cursos que se vão ter. São as escolas que pedem ao IFP a permissão para, para abrir o curso. E as escolas pedem permissão dos cursos que o Ministério da Educação permite. Portanto, aí vem tudo de cima para baixo, Não nesta perspectiva horizontal que deveria ser o que, que aconteceria. Não é? Então, uh, há muitos bloqueios, eu vou só falar de um que é um bloqueio muito grande e que não se consegue resolver sem uma alteração de paradigma muito grande, que é a questão dos professores. A minha escola tem 14 professores no, no, no grupo de informática. Se nós deixássemos de oferecer o, o curso de programação que nós temos, as pessoas, logicamente, de, de alunos teriam que ser uh, espalhados, organizados de alguma forma. E isto é um bloqueio bastante grande, que não há forma no, no, no contexto atual de ultrapassar. Isto é só um bloqueio. Uh, outra questão também tem a ver com a própria dinâmica dos, da oferta dos cursos. Porque nós, nós já tivemos experiências, já tivemos cursos de jardinagem, já tivemos cursos de eletrónica, fora dos cursos que nós podemos ter, e que tiveram algum sucesso. Mas, por exemplo, para, para cursos que não são tão populares, entre aspas, como os cursos que eu, que eu citei a um bocado, convencer alunos e buscar alunos não é fácil. Mesmo esta dinâmica que se tem que criar com as escolas do seu sítio e com o meio envolvente, não é fácil, de, de, de demora tempo a criar. Portanto, como disse a Alexandra, tem que haver um dinamismo maior dos cursos profissionais e da, da estrutura que permita que essas, que essas mudanças... Aconteça em tempo real, não que se planeia uma mudança para aqueles 50 anos. quando lá chegarmos, se calhar aquele que já nem está adaptado. Isto não é muito fácil, temos que tentar, mas de momento nem sequer se consegue tentar nada, porque o Ministério bloqueia qualquer tentativa de, de mudança. Se uma escola quiser oferecer o curso, sei lá, de dança ou de capitaria, tem que pedir a utilização e a resposta 99% das vezes do Ministério é não pode ser. Obrigada, Alexandre. Sim, Eduardo. Bem, eu, eu creio que nós, que nós aqui há duas vertentes que devem ter sido em conta. A primeira é que algumas escolas, e também por causa daquilo que o Alexandre disse em relação ao Ministério da Educação, não abrem cursos porque sabem que o curso não vai encher e não vai ter o um número máximo de alunos. E, portanto, quase que funciona como, como um, um mercado que é, que, é baseado, que é baseado por um catálogo, sabem que, que um curso é mais rentável, porque se eles abrirem aquele curso, ele vai encher e vai estar sempre cheio de gente, que é o caso dos cursos associados à informática. É, é parte do princípio que o curso vai estar hum, obrigatoriamente cheio, porque cada vez mais as pessoas utilizam este tipo de sistemas E, portanto, abrem esses cursos em todas as escolas profissionais e cria se quase que um, um padrão a eles associados. Mas nós também não, não podemos cair num erro... De, de acreditar que a própria escola tem a função de criar trabalhadores para o próprio para o, o mercado local aqui é muito título de exemplo, eu peço desculpa por estar sempre a falar de Santa Maria da Feira mas é, é, é, é, o, é, o, é o contexto que eu melhor conheço se o Grupo Amorim tivesse a oportunidade de criar o curso profissional de cortiça, por exemplo ele queria que essas todas as escolas secundárias cá no Conselho tivessem o curso profissional de cortiça de modo que o Estado dessa formação que eles não têm que dar depois no seu posto de trabalho. Nós temos que ter cuidado ao defender este tipo de, de questões. Agora, se estivermos a, a falar em relação ao comércio local, em relação a questões específicas de cada área devido aos recursos naturais que lá existem, devido a, a, aos recursos ambientais, e, portanto, e aí criar especializações de preservação da identidade local de cada, de cada sítio, concordo e compreendo... A, a 100%. Agora, temos é, é, é que, é que dosiar a forma como, como, como isto é feito, tendo em conta sempre, sempre o interesse geral do aluno e não uh, da empresa para, para onde ele poderá vir a trabalhar. Obrigada, Eduardo. E por último, para fecharmos uh, este nosso encontro de sábado de manhã, uh, a palavra à professora Fátima Antunes. Não não, não, não acrescentaria já, penso que aquilo que, que essencialmente queria aqui contribuir, que já tive essa oportunidade. Portanto, passo. Ok, muito bem. Pronto, o julgo que uh, foi uma manhã de sábado uh, enriquecedora e que permitiu aqui algumas trocas de, de visões e de opiniões e, sobretudo, de constatação relativamente àquilo que está a acontecer no sistema educativo português e no que o ensino profissional diz respeito. Muito obrigada a todas as pessoas presentes, em breve este vídeo estará disponível... Na, no Esquerda.net, eh, contamos com a tradução para a língua gestual portuguesa da Joana e da Fátima, a qual já agradeço. Agradeço muito ao, ao Eduardo, eh, Couto, ao Alexandre Mano e à professora Fátima Antunes o facto de estarem connosco nesta manhã de sábado, que está eh, subitamente a ficar solarenga. Pronto, um resto de sábado, eh, de bom sábado a todos e a todas. Obrigada e as jornadas retomarão depois das eh, eleições legislativas. Bom dia obrigada. a todos e a todas. Vamos à luta. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, bom dia, até a próxima. Bom dia.